Salve, salve galera! Estamos aqui com Dark Days cara. e hoje eu vou trazer aqui algumas dicas para vocês. Dicas para tanto quem está ingressando do Last Day para o Dark Days por causa da função de terceira pessoa, tanto para quem está iniciando em ambos os jogos. Espero que vocês gostem das dicas, espero que eu possa ajudar vocês. Então vamos lá! Aí vai ter também função Farm, eu vou dar uma farmada aqui na Morda da Floresta. Pra vocês pegarem um pouco da noção do jogo que tá incrível, cara! Incrível! E outra, nós vamos visitar esse bunker com certeza. Saindo da floresta, nós vamos dar uma visitada nesse bunker. Vamos lá! Então, galera, para quem não sabe, eu já tinha feito um vídeo de comparação entre o Dark Days. E o Last Day, que tá muito parecido, por incrível que pareça, o jogo é praticamente a cópia do Last Day. Infelizmente essa notícia é meio chata, porém, é sim, cara, o jogo é praticamente Last Day terceira pessoa. Mas, temos que concordar que o Last Day é um jogo incrível. Esse jogo está longe de chegar ao nível do Last Day, porém, é sim um jogo muito bom. Tô gostando bastante de jogar ele. Eu tô tanto com ele no emulador para fazer live para vocês e gameplays tanto como no celular. No celular eu estou mais avançado. Aqui no PC eu estou deixando para jogar com vocês para vocês acompanhar o meu progresso. Então hoje eu vou deixar dicas, algumas dicas que são realmente muito úteis, facilita bastante. Uma das dicas é as bancadas de projetos, elas têm upgrades. Essas bancadas, por exemplo, essa daqui é a única, única função dessa máquina, máquina de serrar, é serrar, ou seja, fazer madeirinha. Vou até pegar aqui, ok? Essa é a única função dela. Porém, quando eu clico para o lado aqui, eu já vou ter acesso à minha fundição. Se vocês repararem, fundição tem a modificação nível 2, modificação nível 3, modificação nível 4, acredito que isso aqui deva ser cobre, e modificação nível 5. Ou seja, eu culpando ela, eu já posso upar aqui, ó Vou upar para o nível 2 Já liberei, né? Pra fazer a lente, que eu preciso de carvão E fazer mais chapa De ferro Acredito que eu não consigo melhorar para o nível 3 Não consigo Vou correr atrás desses itens agora farmando Pra gente ver se nós conseguimos melhorar E... Gold, a questão do gold Outra dica, gold vocês não precisam se preocupar em gastando porque você consegue gold Farmando Todas as áreas da floresta que você for farmar, você consegue gold E quanto mais cadeadinhos desses aqui você desbloquear, maior será a sua linha de produção ok Clicando para o lado aqui, nós temos a fogueira A fogueira ela nos dá a opção de fazer o carvão, porém só no nível 4 Nível 1, 2, 3 e 4 para você liberar para fazer o carvão eu já consegui, liberei ontem, estou com três carvões aqui que vai ser importante para a gente craftar a água porque um recurso que eu estou achando difícil de encontrar é água água é... outra coisa você não precisa estar indo em todas as bancadas qualquer bancada que você for você tem acesso a todas elas outra coisa muito interessante na hora do craft, outra dica por exemplo, vou craftar quero craftar meu, a minha instalação do filtro Quero craftar meu filtro Eu preciso de 8 carvões, né E 2 vidrinhos d'água Eu não tenho isso na minha mochila Olha o que tem na minha mochila Na minha mochila eu tenho madeira, 3 carvões Bandagem, frutinhas Carne, essa pistola aqui Eu não sei qual é o nome E um o machadinho de pedra okay? Isso é o que eu tenho comigo Porém, esse jogo ele traz a, a modalidade de só de você tocar essa para pro lado Você consegue ter acesso a todas as caixas Que estejam nesse mapa Que estejam na sua base Por exemplo, nessa base Aqui nessa caixa, caixa pequena que eu não renomeei ela Eu tenho um ferro, 20 matos e tal Nessa outra caixa eu tenho fio Entendeu? Assim por diante, você consegue ter acesso a todas as caixas E a sua mochila Sem precisar ir direto nas caixas você só precisa ir direto nas caixas para guardar os itens por exemplo eu quero guardar essas madeiras as coisas que estão aqui comigo eu não vou utilizar agora carvão essa carne essa pistola eu vou deixar deixa eu ver aqui ó guardar essa frutinha cara eu vou levar a sua bandagem eu acredito que eu tenho mais bandagem deixa eu ver aqui mais essas bandagens na minha mochila, é cara, eu não tenho mais bondagem porém eu vou craftar mais bondagem craftar mais bondagem. eu não tenho recurso suficiente pra craftar bondagem beleza, vou craftar mais uma arma roupa eu tenho nas minhas mensagens eu não vou craftar roupa agora o que, é que eu preciso para craftar roupa aqui cara, craftar tá uma arma minha. não consigo craftar não consigo craftar é cara, tá bravo, eu preciso de farm eu preciso de farm. Poder craftar uma arma melhor aqui. Não consigo craftar nem arma mais simples cara Não tem nem madeira Enfim, nós vamos lá dar uma farmada eu Vou deixar mais dicas com vocês por lá Por enquanto as dicas da base de facilidade de acesso São essas Eu vou trazer um vídeo montando a minha base Por enquanto a minha base está nível 1 A base bem simples Esse jogo não tem invasão zumbi Até onde eu pude perceber os zumbis não invadem a sua base Para destruir conforme é no last day Eu preciso de roupa, isso tudo eu tenho Só vou pegar esse vídeo que está aqui Vou levar esse milho, cara. Vou levar esse milho porque eu vou precisar de alimento lá. Enfim, vou dar uma farmada. Só passar esse milho pra minha mochila. Encher aqui. Picareta eu vou precisar. Deixa eu ver se eu tenho picareta, eu tenho picareta aqui. Não picareta aqui em lugar. de pedra. Ah, beleza, eu não tenho picareta pronta. Mas tá ok, tá ok. É só deixar que tem no meu Vou deixar. Não, vou levar esse 8 de milho. Beleza, os frutinhos também vou levar. Eu tô com essa arma pela metade lá, nós vamos craftar mais. Beleza, vamos dar uma farmada. Assim que terminar de farmar aqui eu vou dar um pulo no bunker só pra gente sentir o um clima e vou trazer um vídeo completo porque eu não tenho recurso suficiente. Eu não tenho recurso su suficiente para invadir o bunker. Não consigo, não tem como. Nós vamos dar uma farmada. Eu acho que eu vou farmar essa floresta cara, de nível 2 Cara, eu vou farmar a floresta de nível 1 um. Tô muito fraco não tenho recurso praticamente nenhum Não tenho arma suficiente, não tenho roupa Então eu vou farmar a floresta de nível 1 um, E vou trazer vídeos Tanto fazendo essa missão E farmando floresta de nível 2 E o próximo vídeo será no bunker Vou invadir o bunker com o um robô, se prepara, para quem não sabe o que é o robô, eu fiz um vídeo explicando sobre o robô, no, no, no primeiro vídeo, eu falo sobre o robô. a ah, galera, eu estou sim jogando em emulador, porém eu não estou usando nenhum tipo de hack, estou jogando normal, só baixei o emulador para poder fazer, trazer uma gameplay de melhor qualidade para vocês. Porque eu tentei gravar no celular Porém não tava ficando legal é computador aqui eu Vou trazer um gameplay melhor pra vocês Caraca, Uma coisa que eu acho complicado É pegar esses zumbis no stealth Eles sempre me vendem Bate, cara Por que você está tentando farmar, cara? O que você está tentando farmar? O boneco entre farmar e bater no zumbi. Ah, galera, pra quem tem um pé de cabra, quando você for baixar o jogo, outra dica, o jogo vai te dar um pé de cabra. Não gaste esse pé de cabra. Use o pé de cabra somente pra investigar as motos. Vai ter várias motos jogadas pelos mapas, em qualquer nível de mapa que você for. E com o pé de cabra você consegue ter acesso ao loot da moto, né, pra poder farmar. Dica de combate que eu não tô usando é tentar atrair dois zumbis, porque o alto ataque dele ele pega em área. Então se tiver dois zumbis você vai dar dano nos dois ao mesmo tempo. Tipo que eu vou fazer aqui, ó. Vou atrair os dois, eu vou tentar dar dano nos dois, tá vendo? Ou seja, você economiza recurso e arma fizer isso na verdade não são zumbis né? são mutantes para não ficar parecido eles colocaram mutantes não colocaram zumbis nesse jogo cara eu preciso muito farmar né? uma coisa que eu achei interessante é que os mutantes eles ficam girando aí você tenta pegar eles no stealth e você acaba falhando porque ele vira. Quando você tá se aproximando. Ó, você não consegue pegar eles no stealth. Boa. Boa. Ou seja, a melhor tática para economizar.. Para economizar arma, seria atacando dois ao mesmo tempo. Onde só vai contar uma vez. Para cada porrada que você der. Ou seja, não vai gastar só. Uma... Ah, deixa eu começar as frutinhas aqui. Coisa que eu achei interessante, muito interessante, é quando você pega frutinhas, elas vão direto para o uso. Elas não ficam na mochila. Tipo, você não precisa entrar na mochila para pegar. Elas já vem direto. Isso é um recurso muito bom. Um recurso que a Cash poderia colocar no Last Day. Porque te poupa tempo. Para você não estar tá precisando abrir inventário. Não, o cara tá fora da área de acesso ali, mano. Queria matar ele pro pegar XP. Nem vou. Aquele dali eu acredito que eu conseguir pegar no stealth. Vai, cara, farma aí. Aquele dali já é um mutante mutilado. Ele é um pouco mais ágil, mais forte. Cara, ah, eu não consigo pegar esses caras no stealth. Esse aqui ele tá andando. Mas ali eu vou sair da área. Vou tentar eliminar isso aqui. Ah, ele já me viu. Tá. Galera, claro que a gameplay no celular é uma gameplay fluida. No PC, vocês podem estar tá vendo algum delay nos movimentos, porém no celular tem uma gameplay fluida. Aqui eu estou usando um emulador. No celular é uma gameplay melhor. Ah cara, o boneco só do staff sozinho, outro Tá, vou tentar dar dano nos dois aqui boa minha, minha arma acabou como eu falei gold você consegue aqui na em local de farm Deixa eu comer esse milho ah galera sempre produzir milho é muito bom porque esse milho cru, da forma que eu estou comendo aqui, ele dá menos HP, né? Ou seja, se você cozinhá-lo lá na fogueira, você consegue mais recurso. Deixa eu craftar aqui. Ali. Uma picareta eu vou precisar de um. Eu tô sem arma, cara. Agora vamos craftar uma picareta aqui a gente pegar pedra. É bastante zumbi. Beleza. Ah, tô sem pé de cabra, isso me fode, mano. Já era para estar tá com a moto montada. A falta que o pé de cabra faz. Eu vou tentar conseguir recursos para craftar um pé de cabra porque, porra. Pretendo trazer o próximo vídeo no banca, provavelmente eu vou conseguir um pé de cabra lá. Eu vou dar uma farmada. Não tem um machado de pedra, cara? que vou esse machado de pedra? Nice. Ah, não, não é como não um sabe se está Ou oh, eu que sou ruim. Foda-se. Nice. Mais gold, isso é bom pra fazer o upgrade lá das nossas bancadas. Não é pouco gold não, cara. É, por exemplo, eu tô farmando a floresta de nível 1. A mais fraca. Eu consigo em média aqui umas 5 ou 6 barrinhas de, de, de gold, tipo barrinha de ouro. Porra vinda, tipo, é um recurso bom e você não precisa estar gastando dinheiro real, né, pra consegui-lo. Você consegue adiantar os projetos, consegue fazer muita coisa com ele. No Last Day, se eu não me engano, você só consegue esses recursos assistindo o vídeo. Que atrapalha um pouco. A melhor forma de dar pick-off nesse zumbi seria no stealth, mas não tem como, ele sempre vê. E quando ele vê, o boneco sai automaticamente do stealth. Ele sempre vira, a inteligência artificial que tá fora. Eu acredito que adquirindo roupas melhores, deve melhorar o nosso stealth. Ah cara, por que eu tô descalço. Deixa eu ver se eu, se eu fizesse o craftar o sapato aqui. Consigo chegar no stealth? Deixa eu ver se ele faz menos barulho. Sapão. Beleza. Acredito que sim, galera. Descalça mais difícil conforme você vai aumentando o nível da sua roupa. Viu? Dei crítico nele. Conforme você vai aumentando o nível da sua roupa, você consegue um stealth melhor. Cheio de peças de moto aqui, cara. Eu não consigo pegar. Pega tá essa madeirinha cara. Deixa eu pegar, cara. Isso aqui eu tô usando bastante. Esse matinho eu tô usando bastante. Mano. Bastante mesmo. Você já me viu? Então, me viu, mano. Me viu de longe. Mutante fraco. Aquele outro mutante que tá ali na frente não é mutante. Na real, é esse o nome daquela aposta, ele ataca de longe, ele tem um range maior, ou seja, eu vou tentar pegar ele, você já me viu cara, cara chato, sai mano, morre, porradas na cabeça dão mais dano, porém, como o auto ataque é automático, fica difícil você procurar acertar sempre a cabeça. Vou pegar esse carinha aqui. Ele não me viu. As ovelhinhas, vão ver. Será que espanta ele? Não, não espanta. Beleza. Consegui dar um crítico nele. Deu 20, 26 de dano. A outra já me viu, cara. Não era pra ela ter me visto. Mata, mata, mata, mata. Nice. Vamos pra cima dela. A Espreita o nome desse mutante é um mutantezinho até que chatinho cara nice e o que tem nessa caixa geralmente essas caixas elas dão muito alimento geralmente essas caixas elas dão alimento cara eu não vou querer essa madeira eu acho que eu vou deixar essa frutinha Pera Vou pegar essa, essa Tem Uma coisa que perto de mim Deixa eu pegar essa madeira E nós vamos voltar aqui nessa Nessa caixa pra deixar esses machadinhos E essa picareta Cara, eu tenho que parar pra farmar só madeira Eu tenho que vir só farmar madeira Levar o máximo de madeira possível Porque Eu tô precisando de muita madeira então, eu acredito que eu não vou pegar... Cara, eu tenho que pegar isso aqui, velho. Madeira, só falta uma, mas eu vou deixar essa... essa picareta. Esse tênis, vou trocar pelo meu, já tá gasto. Beleza. Tá, não tem como com mais formar picareta. Nice. Couro. Tô precisando de couro. Tá bem. Ovelha. Esse couro eu vou colocar nos lugar dessa grama. Eu tô com bastante grama na base, por enquanto. Deixa eu pegar aqui. Eu vou tentar dar uma farmada naqueles zumbis ali, pra ver se eu encontro, pra ganhar XP, pra liberar mais craft. Espaço na mochila aqui, vamos colocar essa pistola pra cá pra liberar mais espaço. Vamos tratar com esse carinho aqui. Peguei os três, vou tentar dar dano nos três ao mesmo tempo. Boa. Porém, você toma muito dano, mas é aquilo: economiza, economiza na... do outro lado, economiza na nossa arma. Gasta mais roupa, mas economiza na nossa arma. Será que eu consigo pegar esse stealth? Mano, eles viram, velho. tá é foda. E quando ele vê, o boneco sai do automático... Sai do... Do, do stealth automaticamente. Mas tá bom. São até que bem fáceis. Isso vai ser prejudicial mais na frente. Oh, Fraco. vamos matar esse mutante nossa a arma já tá acabando preciso desse spawn preciso dessa desse couro venha cá vem cá nossa gastei munição à toa tô... já foi beleza deixa um estilo aqui eu tenho que craftar uma arma, cara. Deixa eu craftar uma arma aqui. Pra não gastar munição. Nice. Esses loot, geralmente, eles têm... Alimento. parece ah, isso aqui eu quero. Bandagem eu quero. Cola eu quero. Esse boné vamos trocar pelo nosso, que já tá gasto. Esse eu quero. Eu quero você. Nice, galerinha. Deixa eu aplicar isso aqui. Nice. Conseguimos até com alguns recursos. isso deixa eu colocar no automático aqui. Pra ver o que mais dá pra mim pegar aqui nessa área. Ah, tô com a picareta ainda, né? Que beleza. Deixa eu ver o que mais dá pra pegar. Aqui não tem mais baú, de acordo com o mapa. Aqui eu já peguei os dois baús que tinha, que era esse e esse. Só falta agora Só tem bastante grama. Pedra. Tem peça pro nosso... Tem peça para o nosso robô. Aqui, porém, eu não tenho um pé de cabra. Vou terminar de farmar essa pedra aqui. E dar um pulo lá automático aqui fazendo a limpa ver quais as mensagens que eu para pra hoje mais gold, mais bandagem essas coisas, outra dica sempre que você receber mensagens com itens roupas, arma, munição esse tipo de, de item você não gasta você sempre deixa aqui na caixa de por porque quando você tiver fazendo bunker, tiver Explorando algum local novo ou algum local nível vermelho difícil, você sempre terá esses recursos. Por exemplo, eu tenho 11 folhinhas dessa aqui, tanchagem, não sei como se pronuncia isso. Ovos fritos, bebida, tudo isso aqui enche HP. Ou seja, barra de energia. Isso aqui é para energia. Para quem não sabe, isso aqui é para nossa energia que nós gastamos caminhando. Eu tenho três e duas ataduras. Ou seja, isso não vale a pena gastar. Beleza? Então então é isso Vou voltar pra base aqui Voltar pra base Guardar esses itens Cara, ao invés de voltar pra base Nós vamos dar Uma coisa que eu tô muito curioso Que eu ainda não fui Eu não tenho condições de fazer isso agora Quero dar uma olhada nesse bunker Vamos descobrir pelo menos como é a entrada, se tem alguma coisa para fazer Que precisa entrar, tipo, liberar um, um cartão Ou alguma coisa para craftar para liberar a porta do bunker Só para a gente ficar por dentro de como é E o próximo vídeo, eu vou dar mais uma farmada Eu acho que eu vou farmar essa área amarela agora Depois de guardar esses itens o próximo vídeo será invadindo o bunker Beleza? Deixa eu olhar aqui o que precisa ser feito para... Adentrar nele, galera, cara macabro. Primeira coisa que eu percebi foi: mano, já tô dentro do bunker. Você já já está dentro do bunker. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tem muitos passos, muitos passos. Ou seja, isso aqui deve estar tá infestado de zumbi. Atrás dessas portas. Provavelmente essa porta aqui está aberta. Vocês podem perceber. Isso aqui, acredito que eu devo explodir. Explodindo. Provavelmente vai vir muito zumbi dali. E explodir isso aqui vai ser essencial para matar os zumbis. Provavelmente. Deixa eu dar uma olhada o que tem nessa... Nesse lixo aqui Antes de prosseguir Beleza, tem ovos pretos Eu não vou pegar esses ovos pretos Tudo que tem aqui eu preciso Deixa esse pé de cara Levar esses ovos pretos Essa porta abre Galera, eu não posso Como vocês podem perceber ó, Tá cheio de zumbi Cheio, cheio De mutante, aliás né? Ou seja, eu não posso ir lá agora Eu não tenho equipamento suficiente para fazer isso O que eu vou fazer? Ir base farmar armar mais um pouco Ver se eu consigo uma roupa melhor Essa roupa não é suficiente para invadir o bunker Beleza? E o próximo vídeo será invadindo o um bunker Então é isso, galerinha O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Amo todos vocês e até a próxima Fui!